Fala aí, meus queridos. Esta berra. Hoje em é dia de maldade total raça, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Massa, massa. É o seguinte, vou te passar uma frase para você ter algo novo para você estudar nesse comecinho de ano. Me conte uma coisa. Você está animado? Colocou suas metas um dia aí? As suas promessas? Vamos tocar bem esse ano. Então vamos. É o seguinte. Pentatônica de mi menor. Porque mi você já sabe. Hum. Certo meus queridos? Hum, gostosinho. Aqui, finalzinho da penta. Porém você vai tocar dessa forma. Ó. Veja a digitação que eu faço, ó. 4, 1, 4, 2. Porque aqui eu já faço uma pestana, ó. Pegando a junção aqui, a nota Mi, Ré, Si e a notinha Lá, ó. Aqui eu já venho com o dedo 4, sempre é, deixando uma digitação fácil para o próximo movimento, né? Ficando desta forma aqui, ó. Certo? Obedecendo a pentatônica na sua horizontal, ó. Porém, ficando dessa forma Chegando aqui, você pode voltar um arpejo olha. Então de forma lenta, veja lá Sacou, pequeno gafanhoto? is a song. Certo? Você pode utilizar a divisão rítmica que você achar mais interessante. Curtiu a ideia? Então, é essa aí foi a dica da semana para você. Gustavo Guerra. Hein? Ando,